No vídeo anterior, fizemos a introdução ao pre-process e ao process, que são técnicas diferentes de override. Estivemos em vídeos anteriores a exemplificar e a praticar com templates override, sempre copiando os TPLs do modelo e fazendo alterações. Este é outro método de override para os nossos temas. É um método não tão baseado no markup, mas mais na lógica, mas uh, o objetivo final é o mesmo, é o de manipularmos antes de renderização ou no processo de renderização, consoante de se tratar de um pre-process ou de um process. Um, o que vamos fazer neste vídeo é perceber melhor a sintaxe na construção destas uh, functions e um, ver alguns exemplos de utilização com o look do tipo HTML, que foi já um uh, pre-process que utilizámos no nosso template. Ao consultar aqui a Drupal API, a página relativa ao hook pre-process hook, verificamos que temos na function, na construção da, da função, três, uh, três partes, três componentes. Uma é o hook que uh, devemos substituir pelo nome de máquina do nosso tema, neste caso, Freshpeak. O preprocess, que é uh, o sistema, ou a técnica que nós vamos usar, e o Look, que, tal como expliquei anteriormente, podemos estar a falar do HTML, do Page, do Node, Block, Region, enfim, o componente Drupal uh, uh, que quisermos manipular. Neste caso, o nosso exemplo vai ser com o HTML, uh, mas faremos, uh, mais adiante, outro tipo de pre-process Uh, em relação uh, a um exemplo prático e para, possar, para que possamos ver e avaliar, uh, eu trouxe aqui o, o, a Function Bartic Pre-Process HTML. Uh, segundo a sintaxe e tal como eu expliquei anteriormente, uh, mesmo sem ver mais detalhes e, a, e pela designação de máquina, sabemos que este pre-process é aplicável ao tema do core Bartic e que... Uh, se eh, adequa e que se aplica ao html, o html. Para que é que serve este Look de uma maneira geral? Analisando vários exemplos, e eu trouxe aqui o exemplo da function aplicada, desta function aplicada ao Bartik, mas temos com 7, o outro tema do core uh, do Drupal, temos com overlay, módulos, muitos outros módulos que o utilizam. Para isso basta clicarem, uh, procurarem, uh, e uh, o, o vosso sistema, portanto, da API, de pesquisa da API, vai dar vários resultados. Uh, qualquer de um deles, ou uh, podem dar-nos ideias acerca do que é que faz este pre-process HTML, o que é que ele permite fazer. Uh, atentando aqui no caso específico do Bartik, que é um, um bom exemplo, nós temos a introdução da função que já percebemos e temos uma série de ifs e eu diria que esta é uma primeira operação dentro da função. Também sabemos que não podemos repetir no template.php a mesma função. Ela é carregada uma vez e processa todas as operações que estão relacionadas com essa função. Aqui está a outra ação. Nesta segunda parte, normalmente faz-se um comentário indicando o que é que cada uma das operações pretende realizar. Esta primeira parte, tal como eu dizia, toda ela é introduzida por ifs e está a dar indicação de que no array da page se se verificar o componente, portanto o elemento feature, que é portanto, a region feature, para aplicar a classe uh, feature, uh, uh, A mesma coisa para uh, um, é o caso de uh, ser a region uh, triptych first, middle ou last, uh, para aplicar nos, nos três casos o, uh, a classe uh, triptych. E o mesmo para uh, os shooters, que são quatro uh, Regions, e que nós podemos efetivamente uh, também associar uma classe, neste caso o footer columns, Ou seja, o que nós aqui estamos a fazer nesta primeira operação é a, uh, definir neste pre-process da HTML uh, classes CSS extra para serem utilizadas depois uh, no, no tema, especificamente uh, aplicadas depois a estas regiões. Um, o, que, o que nós temos na, na segunda parte, na segunda operação, é o carregar, tal como aqui se consegue ver na descrição: é o carregar fecheiros CSS. Uh, é uma operação também muito comum uh, no pré-process HTML, carregar fecheiros CSS ou, ou JavaScript, JS, e uh, neste caso uh, destinam-se a. Uh, ao Conditional Style Sheets para o IE. Portanto, estes são dois exemplos de utilização do Pre-Process HTML. No nosso caso e para o nosso tema, nós utilizamos esta funcionalidade, o Drupal Add CSS, não para as Style condicionais para o browser IE, mas para carregar os fecheiros fonte não precisamos no caso de uh, aplicar classes uh, CSS específicas por cada região mas um, mas uh, digamos podem perguntar neste neste momento mas porquê associar aqui as classes CSS quando na realidade elas uh, as regiões são renderizadas na page TPL, portanto, nós estamos a falar do nível de HTML. Isto ocorre porque não se podem esquecer que o HTML, TPL, PHP, faz a renderização da page, ele contém a page, ele contém as três grandes secções da page, que é page, top, Page e Page Bottom e é neste, digamos, template que faz mais sentido fazer este tipo de tratamento tal como aqui é sugerido no Bartik. Em relação ao nosso tema em particular, o que processamento então é que fizemos da HTML? Como já referimos foi o de carregar as fontes, vamos ver então o que é que de concreto fizemos. Criamos uma Function. Uh, a que demos o nome, do, do, o nome de máquina do nosso sistema, preprocess html, portanto o hook que aqui vamos utilizar de pre-process é o html e sabemos que é neste fecheiro, nesta neste template, que são carregados os fecheiros CSS, por isso é que é uma função muito utilizada uh, para uh, operações uh, extraordinárias e extra, como é este o caso. Nós temos então o Drupal FCSS, css esta funcionalidade Drupal aqui eh, utilizada, desculpem, e eh, temos a associação específica, porque sabemos que as nossas fontes aqui eh, são selecionadas via interface para o body, e aqui fizemos o, um extra que foi o associar ao theme get setting. Mas o importante do pre-process é efetivamente esta eh, parte, que depois vai ser espelhada naturalmente no, no próprio template HTML, TPL PHP. Tal como eu dizia há pouco, este template renderiza as três grandes secções da page, daí fazer todo sentido associar as classes neste momento para serem imprimidas corretamente e associadas a cada região.